o amável Cicerone falara da existência numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre, daqueles temidos obsessores Chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, as quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestáramos desejo de vê-los. Afigurou-se nos tratar-se de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor Canalejas interrogou ao emérito aerocidador que nos guiava se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aqueceu... Não, porém, sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que nos fica à fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais os seriam prisioneiros na Terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências dos embates aflitivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Ó oh, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito. Ó oh, vós, cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa sessão do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por estas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar, o gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão destes infelizes trânsfugas da lei, que se arrojaram, temerários e loucos, ao mais tenebroso e trágico báratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Orai, e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Porém, são eles aqui... Continuou, depois de uma pausa que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição, assistidos por dedicados zeladores, Levado em conta a ignorância fatal de que deram mostras escolhendo a prática do mal, o único atenuante com que podem contar a fim de merecerem proteção e amparo, a misericórdia exposta na lei que nos rege ordena-lhes forneçamos ensino e esclarecimentos, Meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que combatam, eles mesmos, as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, Damos-lhes, conselheiros e elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Vinde, e assistireis pelos nossos aparelhos de visão à distância ao que se passa na torre fronteira encaminhou-se a um vasto salão que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia, era tudo o que compunha o solitário compartimento. Fez-nos sentar, e ao passo que se conservava de pé com o mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que consistem as prisões neste recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Aproximou-se dos aparelhamentos televisionadores, acionou-os destramente. E encontramos-nos miraculosamente em extensa galeria cujas arcadas, lembrando antigos claustros, exprimiam o estilo português clássico, que tanto nos falava à alma. Não sei se as ondas fluido-magnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, casando-se as irradiações que nos eram próprias. Não sei se irradiando suas propriedades ignotas pelo ambiente, nos predispunham à mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se seria esta o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo era que, naquele momento, Tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquela galeria toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. De um lado e outro da galeria, as enxovias apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo a desconfiança e a revolta. iam si, um pequenos apartamentos de internato modelar, no qual o aluno recebesse hospedagem individual, Pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões, dirigindo-me a padre Anselmo. Pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão. Rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões, por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas, estes aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Oh! Bem, vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de instituições escolares, não carcereiros a se imporem pela violência. Sim, redarguiu sorrindo o nobre governador da torre. Cumprimos os dispositivos das leis de amor e fraternidade sob as normas essencialmente educadoras do mestre magnífico. Realmente, não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, por meio de elucidações sadias, para a regeneração pela prática do bem. Pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente os traz dentro de si, com o inferno em que se converteu sua consciência, ininterruptamente conflagrada por mil diferentes aflições. O que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias? Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo dos mais sugestivos? Prestei atenção. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos quarenta anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma hora para outra, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia espiar débito que na terra requereria uns séculos. Tal cometimento, todavia, seria a medida drástica que repugnaria a caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por este infeliz, junto a seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro embora como vedes, receba sem interrupção toda assistência moral, espiritual e até física, se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente, como alimento indispensável de que não pode prescindir, na indigência chocante em que se encontra e recebe-a por meio do ensino do Evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Nossos métodos, todavia... Mantém outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares em nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán a quem conheceis como diretor do departamento de vigilância. Acumula ele, assim, tarefas das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a quem me referi. Apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas com as nuvens plúmbias, encontrava-se o prisioneiro, ali à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor reconhecermos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico. Um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira, em sua organização carnal, sob o golpe do suicídio calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que, na terra, fora personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível o que às nossas profundezas anímicas levou o penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange dos réprobos, à qual também pertencíamos. O sangue, vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício, produzido certamente por florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral. Derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Eis, todavia, que entrava o mestre que o assistia, o qual, piedosamente, ia, de aposento a aposento, acender nos corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas as estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem. Olivier de Guzmã, pois era ele o mestre, cumprimentou-o carinhosamente. — A paz do senhor seja contigo, Agenor Penhalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e, a um sinal daquele, sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permaneceu de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal, Olivier de Guzmán, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas acerca do assunto ventilado. Consistira essa aula por nós presenciada em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melendrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra, e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas, e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. Ao aluno assistiu o direito de apresentar objeções, indagar a respeito de dúvidas que pudesse ter e até de contestar, observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo mestre a cada contestação do endurecido discípulo. Nota da médium Seria como uma doutrinação levada a efeito pelo guia, como as que costumamos assistir nas sessões experimentais bem dirigidas de espiritismo, certamente avantajada pelas circunstâncias e pela sabedoria do expositor. E tal labor da exclusiva competição da consciência poderia ser tentado por todos os reclusos, independendo de cultura intelectual. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços na torre, indagamos do paciente elucidador. Uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas com as que presenciamos, ao passo que nós outros que nos dispomos a trilhar o futuro de boa mente com os vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais apetrechos de escrita? Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, Escareceu o padre Anselmo. Não devias esquecer que sois enfermos, a quem somente agora concederam alta do hospital, e mais que, havendo ingressado há apenas três anos neste abrigo, não passais de recém-chegados que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante a diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo e não perdereis por esperá-la. Há trinta e oito anos ingressou a Genor Penhalva nesta torre e só agora concorda em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita de maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso qual se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmã, afeito ao trato com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que a tendes, ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito breve à reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais, por alijar da consciência, sobrecarregada de sombras, considerável bagagem de impurezas, permitir lhe á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal. E é a fim de convencê-lo satisfatoriamente a tal resolução, sem jamais obrigá-lo, é no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficientes para as pelejas ardentes que enfrentará nos procênios terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se o não fizermos, sua próxima e inevitável reencarnação tornará ao mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que, por sua reeducação, nos responsabilizamos perante a mesma lei.